Fernando, você já parou para pensar quanto tempo da nossa vida passamos sentados sem cuidar da nossa postura? Acesse aí ecadeiras.com.br e encontre as melhores soluções para seu escritório, home office ou decoração. Você pode acessar o site do Ecadeiras pelo computador, tablet, na versão mobile ou aplicativo no celular. De onde estiver e do jeito que quiser. É super prático, amigável e fácil de comprar. Dentro da loja separamos nossos produtos por categorias, de acordo com sua necessidade e hierarquia ou uso. Aí você pode escolher por cor, modelo ou preço. Nos detalhes do produto, é possível visualizar várias fotos com zoom ampliado. Além de informações técnicas, como peso suportado, medidas e todas as formas de pagamento e prazo de entrega. Tudo em um lugar só. Entregamos em todo o Brasil, com a confiança que só um site especializado consegue ter. Possuímos vários sistemas de segurança para garantir que sua compra seja a mais segura possível. E para que você possa desfrutar o mais rápido possível de uma cadeira confortável, ergonômica e bonita. No e Cadeiras trabalhamos com diversas formas de pagamento. Cartão de crédito e débito, Paypal, PagSeguro, transferência bancária, entre outros. Escolha a melhor forma para você e realize sua compra conosco. Você pode acompanhar o passo a passo de toda a entrega do seu produto, seja através do seu e-mail ou no nosso site. Do momento da confirmação do pedido até a entrega em sua casa. Tudo isso sempre com a segurança e transparência que só o melhor site de cadeiras da internet pode proporcionar. Se tiver dúvidas em qualquer passo, você pode entrar em contato com nossos especialistas através do nosso saque, chat, e-mail, whatsapp ou nossas redes sociais estamos sempre na busca de aprimorar nossos canais para atendê-los da melhor forma. E para você ver como levamos a sério a sua satisfação, sempre pedimos e contamos com a sua opinião, reclamação ou sugestão no final do processo. Pois o mais importante é que você fique tranquilo e satisfeito com seu atendimento e seu produto. Se você ficou na dúvida de qual o melhor modelo de cadeira, você pode agendar uma visita em nosso showroom para esclarecê-la. Aqui é possível experimentar todos os nossos modelos. E se depois de comprar você achar que não é a cadeira que você procurava, Fique livre para trocar por outra! Todos os nossos fornecedores possuem ISO 9001, assegurando os mais exigentes padrões de fabricação dos produtos. E atendemos o certificado NR17 de Ergonomia, priorizando sempre sua saúde postural. Se você procura uma cadeira para sua empresa, para sua casa, escritório ou home office, fale conosco! Temos a melhor opção e a mais prática solução para atendê-lo. Acesse já o ecadeiras.com.br e comece uma nova experiência! Entre e sinta-se em casa.